Finalmente a tão esperada super quarta-feira chegou e surpreendeu zero pessoas, afinal de contas tudo saiu exatamente como era esperado. Nos Estados Unidos o Fed cortou a taxa básica de juros do país em 0,25 pontos, mas não deixou claro se veremos novos cortes em um futuro próximo. Já no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, de forma unânime, também cortou a Selic, que agora está em 5,5% ao ano, a menor taxa básica de juros da história do nosso país. E olha que as expectativas são de que esses juros possam cair ainda mais nas próximas reuniões, e encerrar o ano em 5%. Lembrando que quanto mais cortes na selic tivermos, melhor para as ações na bolsa. Afinal de contas, grandes fundos de investimento e outros investidores que hoje ainda estão alocando seus recursos em renda fixa, inevitavelmente terão que correr para o mercado variável para buscar melhores retornos. Então se liga na oportunidade, hein? Com relação ao petróleo, o preço da commodity voltou a cair pelo segundo dia consecutivo, derrubando também as ações da Petrobras, que encerraram essa quarta-feira com queda de quase 2% e impedindo que o Ibovespa encerrasse o pregão de hoje no campo positivo. Fechando praticamente estável aos 104.531 pontos Em compensação, o dólar voltou a subir E encerrou o dia cotado a 4 reais e 11 centavos pra desespero do Mickey, que não tá dando para ver nem mais a pontinha da orelha para amanhã teremos mais decisões de bancos centrais sobre os seus juros. Na madrugada dessa quarta para quinta-feira, será divulgada a decisão da taxa de juros do Banco do Japão e pela manhã a do Reino Unido. Então fiquem ligados! E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!